De todo esse povo que tá na frente dos quartel Não tem gente ali com menos de 90 anos <risos> Ô véia arada, minha mãe Tem véia que tá lá Que não sabe nem o que, que é aquilo Falaram para ela que é a barraca do INSS Isso atende que se tiver com a bandeira do Brasil nas costas Aí a véia tá lá Com a bandeira do Brasil nas costas mas ela tá pensando que aquilo lá é as barracas do INSS. Não o que Sua cabela não é besta não. Depois que ela descobriu que o Bolsonaro deixou dinheiro nem pra aposentadoria dela, né? na frente dos quartel tá só as barracas mesmo. É, gente. Deus, pátria e família. <risos> Bem no fim a gente descobriu que ele não era nenhum dos três, né? Quem chegaram a ver, ele, ele, chegou, ele chegou a pagar uma mulher pra falar que ele é bonito. Vocês chegaram a ver esse vídeo, a Mulher chega e fala, ai como você é bonito, eu falei, eu não, quem é bonito é o Lula. O Lula é mais bonito que eu. Independente da beleza dele, ele não vai ganhar o voto nem da Michelle. Então, eu arrumei uma namorada mais feia do que chuva em Santa Catarina e ela é bolsonarista tá vendo aí além de feia ainda é doida então mas eu gosto dela ela, ela falou pra mim escuta depois que você descobriu que eu sou bolsonarista você vai continuar fazendo sexo comigo eu falei vou uai. Só que o tabecos vai ser mais forte. Estou <risos> brincando, gente. Eu, eu gosto dela. Eu, eu ainda levo ela para passear. Ela vai pendurada no para-brisa do meu caminhão, mas eu levo. E para você que gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e muito obrigado.